Nós estamos aqui no telhado da Teciso Miramontes, de Uberlândia. A gente instalou 14 placas como teste aqui na Miramontes. Ficamos um ano, mais ou menos, com esse sistema, gerando em torno de 3%, 5% de economia de energia pela fotovoltaica. Isso nós começamos a perceber que era válido expandir esse sistema e hoje nós temos aí 298 placas que gera aproximadamente... 80 a 90% do nosso consumo total de energia elétrica. O sistema ele foi colocado sobre uma estrutura metálica em cima do telhado já existente e conectadas com inversores que estão dentro da loja que por si só são conectados nos padrões de energia que realmente vale a pena vale a pena investir e a gente espera também que o Brasil por si entenda e enxergue isso como uma oportunidade. Se todo mundo tivesse uma micro usina, micro geradora em casa, a necessidade de você fazer novas hidrelétricas, ela seria menor, eu acho. O Brasil tem sol o ano inteiro. É uma energia limpa realmente. Tem hidrelétrica, tem outras coisas? Tem. Mas a gente tem o sol aí que está à vontade no Brasil. Então a gente tem que aproveitar isso aí.